Vamos que vamos que vamos que vamos que o balanço está no ar a partir de agora Nesta quinta-feira 4 de outubro Boa tarde bem-vindo E bem-vinda à máquina de notícias Vamos com Deus E o nosso balanço geral de hoje começa com uma briga Entre duas alunas Se liga nas imagens Uma garota, olha só Não precisava disso tudo gente. Dá um tapa na colega Puxa o cabelo dela E aí as duas tá, acabam muito pro chão Olha só a confusão continua, não para não, sabe? Não tem limite. Alguns alunos se afastam, outros parecem até é, levar o fato, né? essa questão toda que é muito séria, na é brincadeira. Chegam a se aproximar e até dão risadas. Segundo testemunhas, a briga teria sido provocada por causa de um par de tênis. Olha que bobagem. Esse caso foi aqui em Minas Gerais e ainda hoje, nesta edição do Balanço, tem mais detalhes desse caso, tá bom? E você vai ver também. O flagrante de assalto na região metropolitana aqui de BH. Uma jovem que saiu de casa para passear com um cachorro foi abordada por criminosos que estavam numa motocicleta. Oh, inferno. Pois é, ela reagiu, olha só, reagiu e lutou com um dos bandidos. A garota, evidentemente, acabou agredida. Os suspeitos só pararam porque um vizinho estava gravando essas imagens aí que aparecem é, no teu vídeo e começou a gritar. Daqui a pouco, a reportagem completa com todos esses detalhes. Porque agora a gente vai para um rápido intervalo. Dois palitos e a gente está de volta. Sobe não, viu? Balança tudo, balança Nesta quinta